Abra sua Bíblia no texto de 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9, que é o tema central da nossa campanha de jejum e oração. 1 Pedro 2,9. 9. Queridos, nesta ministração, eu quero que você compreenda as condições para desfrutar o favor de Deus. Eu quero que você compreenda o que é favor e o que é misericórdia. E que você, ao final desta ministração, possa se alinhar com o Senhor e buscar o favor do Senhor. Nós estamos, assim, iniciando esse período de jejum e oração, que vai começar o jejum amanhã, às, às zero horas começa o nosso jejum, e vai até o dia 19 de junho. Será um tempo muito especial em nome de Jesus. Eu sei que talvez você possa me perguntar, mas pastor, não seria melhor nós termos um tema mais, e mais assim, é, teológico, um tema mais espiritual, né? Na verdade, queridos, o tema que está no, na capa do livro, multiplicação, aparentemente parece ser questão de números, mas não é. Quando você for ler o livro, você vai perceber que a multiplicação é consequência de uma atitude nossa para com Deus. E no livro nós enfatizaremos ao longo desses 40 dias, são 40 devocionais, onde você vai ser estimulado a buscar um renovo no batismo com o Espírito Santo. Se você já foi batizado no Espírito Santo, você vai ser destimulado, de, de, de você vai ser desafiado a buscar um renovo. E se você ainda não teve essa experiência maravilhosa de batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, nós também estaremos desafiando você a buscá-lo. E nada melhor do que em jejum e oração, buscando ao Senhor para que Ele opere sobre as nossas vidas. Então talvez você possa pensar, multiplicação tem a ver com números? Não tem. É, nós temos metas, sim, de crescimento na vida da igreja. Nossa meta é chegar ao final do ano com 200 membros. Mas nós entendemos que não é chegando com 200 membros que a igreja se torna melhor. Nós queremos uma igreja qualitativamente melhor, mais cheia do Espírito Santo. E para isso, o tema da campanha é voltado para o enchimento, para que Deus opere sobre as nossas vidas. Portanto, o alvo central não é sobre números, é sobre o enchimento do Espírito Santo. Nós precisamos entender, irmãos, que números e resultados financeiros ou resultados de alegria, felicidade na nossa vida, são sempre consequência das nossas atitudes com Deus. Né? Primeiro as nossas atitudes e depois vem a, a resposta de Deus. E também precisamos entender que o efetivo crescimento como resultado em nossa vida sempre é resultante da ação divina, ou seja, é Deus quem dá o crescimento. Em 1 Coríntios 3,6, Paulo fala sobre isso. No entanto, irmãos, isso não anula a nossa ação e iniciativa. Então, eu quero desafiar você a viver estes princípios da palavra de Deus para o nosso tempo. E o texto bíblico começa a falar a respeito disso. Então, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós vamos compreender algumas verdades essenciais. Eu vou ler o primeiro, o versículo 9, e depois nós vamos voltar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 Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Senhor, fala conosco nesta noite. Muito obrigado, Senhor, porque há um ano atrás, quando preparamos este devocional, o Senhor tinha colocado esses textos no meu coração. Agora, Senhor, chegou a hora de lançar a semente nos corações, então nós pedimos em nome do Senhor Jesus, que da mesma forma como o Senhor falou comigo no ano passado, agora o Senhor fale com o Teu povo nesta hora, para que todos nós possamos compreender a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nesse versículo 9, Deus diz aquilo que nós somos. Deus diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. Agora, por que é que Deus diz isso? Por que é que Deus diz para mim, para você, que nós somos isso? Porque Deus tem um propósito. Tudo que Deus quer fazer em nós e através de nós, tem um propósito. E aqui no versículo 9, nós vamos encontrar o propósito. O propósito é para que possamos anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas, ou seja, do próprio Senhor, que nos chamou para a sua maravilhosa luz. O Senhor sabe que nós não podemos anunciar as grandezas se a nossa vida não expressar a grandeza. Você não compra uma lâmpada no supermercado ou no depósito de material de construção só porque a lâmpada tem uma caixa que parece com lâmpada, só porque ela tem um invólucro que parece com lâmpada. Se você levar uma lâmpada dessa para casa, mas chegar aí na sua casa e ela estiver queimada, ela tem tudo para ser uma lâmpada, mas ela não é uma lâmpada, ela não serve para nada. Da mesma forma, você não é um cristão porque tem um rótulo de cristão. Você não é um cristão porque vem na igreja. Você não é cristão porque você é membro da igreja batista e está arrolado no hall de membros. Você não é membro da igreja porque frequenta uma igreja. Você é membro da igreja quando você funciona no corpo de Cristo. Quando você cumpre com os propósitos que Deus tem para a sua vida. Então, Deus diz que nós somos uma geração eleita o sacerdócio real, a nação santa e o povo exclusivo de Deus, e Deus fala conosco a respeito de santidade. Deus olha para mim e olha para você, e aí você pode olhar para e falar, mas eu sou santo? Como Deus olha? Realmente, talvez nós não somos tão santos como Deus olha para nós, mas Ele olha para nós, já olhando para o estado final, para aquilo que Ele está operando e trabalhando na nossa vida. Então, queridos, o grande problema não é o que Deus deseja que nós sejamos. O grande problema é nós sermos aquilo que Deus deseja que sejamos. Ou seja, isso passa por uma ação de Deus na nossa vida, mas também passa por uma ação nossa para com Deus. Ou seja, a nossa resposta para com o Senhor. Então, nesse texto da palavra do Senhor, nessa ministração... Eu quero, você, quero ministrar ao seu coração quatro atitudes, ou quatro condições, para que você possa desfrutar do favor de Deus. E no final eu vou te explicar o que é favor, o que é importante você entender sobre o favor de Deus. Mas se você quer desfrutar o favor de Deus, se você quer é, ser tudo aquilo que Deus diz que você é, você em primeiro lugar precisa abandonar cinco hábitos que desagradam a Deus. Abandonar cinco hábitos que desagradam a Deus. Veja o versículo 1, quando Pedro começa a falar, ele está explicando o que vai acontecer no versículo 9. No versículo 1, Pedro diz assim, deixando pois, olha, na minha versão diz, deixando pois toda malícia, e todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações. Pedro começa a dizer que se nós queremos ser, porque o versículo 9 diz, vocês porém são, então se nós queremos ser aquilo que Deus diz que nós somos, nós precisamos em primeiro lugar abandonar esses cinco hábitos que desagradam a Deus, qual é o primeiro hábito? Maldade, nós precisamos abandonar a maldade, o que é a maldade? É um sentimento de querer o mal para o outro, independentemente de sermos capazes de realizar o ato ou não. Nós, muitos de nós não tem coragem de atravessar a rua e dar um tiro em alguém, mas muitas vezes desejamos que o outro morra, nós não temos coragem de fazer nada de mal contra alguém, mas muitas vezes queremos que o mal aconteça contra esta pessoa, principalmente aquela pessoa que nos feriu, que nos ofendeu, porque nós temos dificuldade de liberar o perdão, a palavra do Senhor diz que nós devemos deixar toda malícia, ou seja, todo o sentimento de maldade que está arraigado na natureza humana, e que de vez em quando, quando somos confrontados, vem a luz e nós acabamos desejando o mal para o outro. O segundo hábito que a palavra de Deus diz que nós devemos deixar porque desagrada a Deus, é o engano. Este engano é comparado como um sentimento de pensar a quem do que somos, ou da forma contrária que Deus diz que nós somos. O pior engano, queridos, é aquele que nós cometemos contra nós mesmos, chamado de auto -sabotagem. Ou seja, Deus está dizendo, eu acredito em você, eu estou contigo, eu não te deixarei, mas o engano faz com que nós peguemos essas palavras e não as coloquemos no nosso coração. Toda pessoa que vive enganada, ela vive ou aquém, ou vive além daquilo que Deus tem para a sua vida, e o resultado na vida dela é muito pouco, é pequeno. A terceiro, o terceiro hábito que o Senhor fala ao nosso coração nesta noite, e que o Senhor espera que a gente também abandone, é a hipocrisia ou fingimento, né? a hipocrisia é um sentimento fingido, dissimulado e que visa enganar a outra pessoa de forma sutil ou velada, a pessoa não fala para você o que ela está pensando. E quando você menos espera, ela te decepciona, ela te deixa com um problema, deixa você sem solução, e você muitas vezes fica angustiado com aquilo que aquela pessoa manifestou. A palavra do Senhor diz que a nossa palavra deve ser sim, sim, e não, não. E o que proceder disso é do maligno, né? e o que além disso é do maligno. Então, nós precisamos entender que a hipocrisia não pode ter valor, não pode ter meio Não pode acontecer no nosso meio em nome de Jesus O quarto hábito que a palavra do Senhor diz que desagrada ao Senhor É a inveja Inveja é um sentimento de um desejo irrefreável De possuir ou desfrutar do que é do outro E que provoca em nós um desgosto pela felicidade ou prosperidade alheia O nosso Deus, irmãos, é um Deus maravilhoso Ele não precisa tirar nada de ninguém para dar alguma coisa para você nosso, nossa capacidade humana pensa assim, eu tenho, eu tenho cinco, o outro tem cinco, para eu ter seis eu preciso tirar um do outro, mas Deus não trabalha dessa forma, Deus é o Deus que faz muito mais do que pedimos ou pensamos, Deus tem uma bênção para você, e Ele não está tirando a bênção de ninguém para abençoar você, porque tem gente também que fica com sentimento de culpa quando é abençoado, ai meu Deus, eu fui tão abençoado esse mês, coitado de quem não foi, não, você foi abençoado porque Deus abençoou você, você não é melhor do que o outro, e nem o outro é pior do que você, então nós precisamos entender esses sentimentos do nosso coração, para que a gente não viva preso pela inveja, a inveja é horrível, a inveja mata, a inveja faz com que nós nos sentimos mal, então nós precisamos viver bem, tudo que Deus tem para mim, Ele tem para mim e Ele não precisa tirar de ninguém, amém? Então viva livre de inveja. E, a quinta e o quinto e último hábito que o Senhor diz aqui no versículo 1, é a maledicência. Maledicência ou murmuração, é um sentimento de descarregar nos outros as nossas frustrações, falando mal, depreciando, difamando, detratando, fazendo comentários maldosos. Como nós falhamos nisso, né? Sabe por quê? Porque nós imaginamos que santidade é uma coisa assim, ah, eu não roubo, eu não peco, eu não adultério, não faço isso, eu não faço aquilo, eu sou santo. Aí Deus está dizendo para nós Senhora, assim, tem cinco hábitos que vocês fazem, que desagradam profundamente a mim. Que eu não quero que vocês façam. Porque todas vez vezes que vocês fazem esses hábitos, que vocês é, habituam a fazer isso, vocês estão se afastando do valor central da minha vida, que é a santidade. O valor, de a santidade é um valor inegociável para Deus, então Deus deseja que nós sejamos santo em todas as nossas atitudes, e por mais simples que pareçam, esses cinco hábitos atrapalham a nossa santidade para com o Senhor, amém? E a gente às vezes faz isso, ah, mas eu sou, eu sou assim mesmo, eu sou sincero, né? A gente faz isso achando que nós estamos fazendo bem feito, na verdade desagrada a Deus. Né? Se a pessoa até pode merecer aquela, aquele comentário seu, mas aquele comentário não edifica, então não faça. E não permita que este comentário aumente no seu coração, porque senão você cria uma barreira, e uma acepção aquela, com aquela pessoa, e aí você precisa compreender que Deus ama tanto aquela pessoa, quanto Ele ama a sua vida. Então, se você quer ser um homem uma mulher santa diante do Senhor, se você quer experimentar e tocar o santo dos santos, receber a provisão sobrenatural do Senhor, esses cinco hábitos não podem fazer parte da sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? A segunda atitude, para que nós possamos ser tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos, está no versículo 2. E ele diz assim, desejai afetuosamente, com meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles, vades crescendo. Olha que interessante, eu coloquei um subtítulo nesse versículo 2, se alimentar da palavra todos os dias. Se você deseja ser tudo o que Deus diz que você é, você precisa se alimentar da palavra todos os dias. Este desejo queridos, precisa ser constante, da mesma forma como você se alimenta na sua mesa todos os dias. Somente irmãos, os que têm sede e fome das coisas espirituais, é que são saciados, os demais ficam subnutridos. Porque o alimento, ele só tem valor para aquele que dá valor para ele. O alimento só tem valor para aquele que o come, e o come e degusta aquilo que o Senhor dá para ele todo o alimento da palavra é útil e essencial para a nossa vida, inclusive aqueles que são amargos e de difíceis aceitações, existe texto bíblico que nós não gostamos de ler, definitivamente, existe irmãos que eles leem uma parte do versículo, só lê a parte boa, ele não lê a parte ruim, ele não lê a parte do compromisso que ele tem que fazer com o Senhor mas a palavra do Senhor diz que toda a palavra é útil, toda a palavra nos instrui, então nós precisamos tomar por inteiro, então se está na palavra de Deus, é para a nossa edificação completa. Da mesma forma queridos, que uma pessoa pode se alimentar mal, dos alimentos físicos, assim também um cristão pode se alimentar mal, e não compreender toda a instrução do Senhor na Bíblia. Então é importante, a Bíblia aqui diz aqui que nós não podemos... É, beber ou comer, né, o alimento falsificado, diz que nós não podemos é, comer o alimento que está estragado, então Pedro diz, busquem o leite racional, busquem o alimento que o Senhor tem para vocês, para que vocês compreendam a largura, a profundidade, a dimensão do grande amor que Deus tem para cada um de vocês. Então, da mesma forma como alguém que se alimenta mal, se alimenta com um produto vencido, se alimenta com um produto que está estragado, vai ter doença, espiritualmente também assim acontece por cristãos que estão sendo alimentados e mal alimentados de forma errada na palavra de Deus. O erro não está na palavra, o erro está na aplicação da palavra para a sua vida. Então, nós precisamos cuidar, queridos, para não comer ou beber do alimento espiritual estragado, adulterado, ou vencido, eu li outro dia um provérbio que diz assim, você é o que você se alimenta, você é o que você come, né? então nós precisamos cuidar daquilo que entra no nosso coração, daquilo que entra na nossa mente, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor, a terceira atitude que o Senhor quer falar conosco nesta noite, é que se você deseja ser tudo o que Deus diz que você é, você precisa se oferecer como um sacrifício vivo ao Senhor, você precisa se oferecer como um sacrifício vivo ao Senhor, veja os versículos 3 e 4, no versículo 3, Pedro está dizendo assim, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegado-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa veja o versículo 5 vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo no antigo testamento as pessoas tinham que levar um sacrifício para o altar do Senhor todos os dias pela manhã o sacerdote apresentava um sacrifício geral pelo povo à tarde ele tinha que oferecer novamente um novo sacrifício pelo povo. Somente após a apresentação do sacrifício, é que o Senhor vinha e falava com o Moisés, por exemplo. Moisés só recebia a revelação da palavra de Deus, depois que o sacrifício era apresentado. No Novo Testamento, nós não imolamos mais o animal. No Novo Testamento, o nosso sacrifício é o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. O que nós fizemos aqui agora há pouco, cantando, louvando e adorando ao Senhor, foi apresentar diante dele o nosso sacrifício vivo. No Antigo Testamento, o sacrifício era um animalzinho que era degolado, o seu sangue era aspergido sobre o altar, e ali então aquele sacrifício era apresentado diariamente ao Senhor. Mas no Novo Testamento, o sacrifício, sou eu e é você. É a minha vida, é a sua vida. Ou seja, por isso que nós precisamos entender que a nossa vida não é uma vida de estilo religioso, porque a vida de estilo religioso não é uma vida de sacrifício, embora talvez o religioso faça muito sacrifício, mas o sacrifício que agrada a Deus não é um sacrifício exterior, é o sacrifício interior, ou seja, é a nossa decisão por ser santo, mesmo quando todas as coisas estão dizendo o contrário. Então nós precisamos entender que esse sacrifício no tempo passado, era marcado pela entrega, disciplina, alegria e oferta, ou seja, rendição total ao Senhor. E da mesma forma o Senhor faz isso conosco hoje. Quando nós nos rendemos o altar do Senhor, quando nós rendemos a vontade do Senhor, quando nós nos submetemos voluntariamente ao Senhor, nós estamos oferecendo a Ele um sacrifício vivo. E da mesma forma queridos, quando nós jejuamos, nós estamos dizendo para o Senhor, que nós valorizamos mais o alimento espiritual do que o alimento físico. Existem irmãos que na campanha de 40 dias de jejum e oração, eles fazem dieta. Mas eu quero dizer uma coisa para você, a dieta pode deixar você bonito, mas ela não edifica em nada a sua vida. Deus quer que você fique bonito, mas Deus quer que você também fique uma pessoa bonita em santidade diante dEle. O jejum e a oração servem para quebrar a dureza do nosso coração, a dureza do nosso caráter, a dureza da nossa natureza humana arraigada, que faz com que muitas vezes nós nos tornemos fora do propósito de Deus. Então quando nós jejuamos, nós estamos nos oferecendo como um sacrifício ao Senhor. E como nós estamos agora debaixo da graça, a nossa vida deve ser marcada pela gratidão, e pela alegria de sermos aceitos por Deus. Amém queridos? esse é o estilo que agrada a Deus, amanhã quando você começar a sua, o seu tempo de consagração, a primeira oração que você vai fazer é, Senhor, eu estou aqui me colocando no teu altar, eu estou colocando a minha vida, os meus sentimentos, as minhas vontades, sonda o meu coração Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, trabalha, transforma a minha realidade, para que eu possa ser tudo aquilo que o Senhor quer que eu seja, em nome de Jesus. Comece esses 40 dias desse espírito, Neste modelo de oração E você vai ver que em 40 dias Deus vai fazer algo sobrenatural Sobre a sua vida em nome de Jesus Quarta e última atitude Se você deseja ser tudo aquilo que Deus diz que você é O que você precisa fazer? Se você deseja ser tudo aquilo que Deus diz que você é Você precisa exercer o sacerdócio real Na sua totalidade Exercer o sacerdócio real na sua totalidade. No versículo 9, que é o versículo que nós abrimos o, a pregação, fala sobre isso. No versículo 9, Pedro está dizendo o seguinte. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Aqui nós precisamos entender como é que Deus vê essa ideia de sacerdócio real. No antigo testamento, apenas existia a classe dos levitas. Ou a tribo de Levi era o sacerdote que entrava na presença de Deus para interpor diante do Deus o sacrifício do povo. Mas no Novo Testamento, Jesus diz que todos nós somos sacerdotes. Aliás, a igreja ela não tem mais o intermediário. Eu como pastor na sua vida, a minha função não é ser um intermediário seu entre você e Deus. A minha obrigação, a minha responsabilidade como pastor, é diferente da responsabilidade do sacerdote do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o sacerdote entrava na presença de Deus pela vida do povo. No Novo Testamento, os pastores ensinam o povo aquilo que o povo tem que fazer para que a obra do Senhor seja realizada então há uma mudança diferente, por isso nós não temos mais o sacerdócio levítico, o nosso sacerdócio não é levítico, o nosso sacerdócio agora é da ordem de Melquisedeque, o nosso sacerdócio é um sacerdócio real, nosso sacerdócio significa que Deus uniu, o direito da realeza e o direito do sacerdócio numa só função, para que eu e você possamos exercer, se você não tem conseguido falar com Deus, a culpa não é minha, a culpa é sua, porque você é um sacerdote e você tem liberdade de entrar na presença do Senhor, então nós somos todos, cada cristão é um ministro, cada um de nós deve exercer o sacerdócio, isto é, exercer o direito de entrar na presença de Deus, quando alguém perguntar para você, o que é um sacerdote? É aquele que exerce o direito de entrar na presença de Deus, como é que a gente faz isso pastor? Em oração, quando você ora, né, seja parado orando, seja andando orando, seja cantando orando, você está entrando na presença de Deus. E ali você está se colocando como um sacerdote, para abençoar a sua vida, a sua casa, os que estão em sua volta, para abençoar pessoas. Então, mas você não pode entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Porque Deus não aceita a nossa vida na sua presença de qualquer jeito. No Antigo Testamento, o sacerdote, para poder entrar no, na presença do Senhor, ele tinha que deixar, ele tinha que ficar pelo menos uns três, quatro dias, é, num lugar fechado, incontaminado, vamos dizer assim, para que ele não pecasse. E todas as vezes que ele entrava no santuário, ele tinha que amarrar uma, ele amarrava uma, uns, uns sininhos lá na, na roupa e alguém amarrava uma corda na perna dele, e então ele entrava no santo dos santos, ele entrava na presença do Senhor, para apresentar o sacrifício do povo, diante do Senhor, e somente o sacerdote podia fazer isso, e se ele estivesse em pecado, ele era fulminado, morria, e aí tinham que puxá-lo de volta, pra, porque ninguém podia entrar na presença do Senhor. Então, mas o Novo Testamento não, a palavra do Senhor diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, ou seja, as portas do reino do céu se abriram, e eu e você temos o maravilhoso privilégio de poder orar ao nosso Deus. Irmãos, você não faz ideia de como a oração faz mudanças na nossa vida, de como a oração traz uma transformação profunda. Oração é maravilhoso, então nós podemos entrar na presença de Deus, mas para isso antes nós precisamos ter todos os nossos pecados confessados, nós temos que ter todos os nossos pecados confessados, então quando você começar a orar amanhã, lembra-se lá, você não está descumprindo o versículo 1, né? no versículo 1 Deus diz que tem cinco hábitos, cinco atitudes, que todos os dias nós fazemos que desagradam ao Senhor, será que você não pensou mal de alguém hoje? Será que você não desejou algo errado para alguém? Será que você está no, passando no crivo de Deus? E como é que você faz para saber? Deixa o Espírito Santo mostrar para você. A hora que Ele mostrar, você para a tua oração. Né? Você está orando, está falando, está adorando. De repente o Espírito Santo fala, tem alguma coisa errada. Você pensou isso, você pensou aquilo. Aí você vai dizer, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Realmente eu pensei, realmente eu errei, realmente eu fiz isso. Me perdoe em nome de Jesus traz sobre si o resultado do sangue do calvário sobre a sua vida, confessa o pecado, pede graça ao Senhor para não errar mais naquilo, né? por mais que você seja uma pessoa sincera, não errar mais naquilo, e você continuar para frente em nome de Jesus, amém queridos? Então você faz isso através da oração, e uma outra função do sacerdote era aquele que devia se colocar na brecha, Ezequiel 22,30, alguém que se coloca na brecha, é interessante que quando Deus vai destruir Jerusalém, Deus fica olhando e Ele fala assim, eu procurei um homem para se colocar na brecha, eu procurei uma pessoa para se colocar na brecha, mas não encontrei nenhuma. Se Deus encontrasse uma pessoa para se colocar naquela brecha, Deus não teria destruído Jerusalém. Você pode entender melhor esse conceito, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Deus diz assim, eu ocultarei por acaso o que eu tenho a fazer do meu amigo Abraão, e aí Deus vai e conta para Abraão: fala, Abraão, eu vou ter que destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão lembra que o sobrinho dele, Ló, está lá naquela cidade. Aí Abraão começa a negociar com Deus, fala: Senhor, mas o Senhor vai destruir uma cidade inteira. E se tiver 50 inocentes lá naquela cidade, 50 justos? Aí Deus diz, bom, então se tiver 50, tá beleza, não destruo. Aí Deus vira as costas para ir lá fazer o, o, a, a execução. Abraão fala: peraí, pera, pera um e se tiver 45, Senhor? e ele vai negociando, e vai negociando com Deus, ou seja, o nosso Deus é um Deus relacional, Deus queria exatamente isso, Deus queria, se Deus falasse, sabe, se, se Abraão chegasse num único nome, esse nome seria poupado, então queridos, nosso Deus é um Deus que está esperando para ouvir a sua oração, e você é a pessoa que deve se colocar na brecha pela sua casa, Mães, pais, vocês devem se colocar na brecha pelos seus filhos. Filhos, se coloquem na brecha pelos seus pais. Maridos, se coloquem na brecha pela sua esposa. Esposa, se coloquem na brecha pelo seu esposo. Às vezes a gente casa e a gente está vivendo o dia a dia, parece que começa a ficar enfadonho, começa a ficar meio complicado. Né? O relacionamento começa a ficar meio sem água, assim, meio sem gosto. Aquela coisa seca, aquela coisa esquisita. É hora de se colocar na brecha, querido. Então, na campanha de jejum e oração, tem um tópico lá que fala sobre a sua família. Que tal você colocar a sua família, e você se colocar na brecha pela sua família? Pode ter certeza que ao se colocar na brecha, você cobrirá uma multidão de pecados, porque você demonstra amor. E quando nós demonstramos amor, o amor cobre uma multidão de pecados, e a sua casa é abençoada em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero que você entenda... Por último, dentro desse tópico ainda, que todas as batalhas que você tem que lutar na sua vida são espirituais, todas. Não é o seu aumento de, de, de, de salário, ah, com a sua situação financeira, a sua situação da vida, qualquer coisa que você esteja enfrentando tem uma origem espiritual, tem uma ação no mundo espiritual que precede as coisas do mundo material. Então, se a gente entende esse princípio, a gente vai atuar no mundo espiritual, em jejum e oração, para quebrar aquilo que no mundo material está trazendo opressão para a nossa vida. Né? Então, nesta campanha de jejum e oração, nós vamos nos unir e vamos juntar duas coisas importantes que abrem o favor de Deus para nós. O jejum, que é o nosso sacrifício, e a oração, que é o nosso sacerdócio. Essas duas ações resultarão em algo muito especial para nós. E para terminar e já estamos encerrando, eu quero falar sobre quatro princípios do mundo espiritual que nunca mudam. E que eu quero que você compreenda nesse processo de oração. O primeiro princípio diz o seguinte, as coisas espirituais precedem as coisas materiais. Primeiro o reino, depois as demais coisas. Se você entender esse princípio, você entendeu quase que a metade de toda a palavra de Deus. Primeiro as coisas do reino de Deus, depois as demais coisas. O segundo princípio, para você receber resposta de Deus. Ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. João 3:27). Para você receber alguma coisa aqui no mundo material, você precisa que aconteça no mundo espiritual. Terceiro princípio. Tudo que ligarmos ou desligarmos na terra, terá sido ligado ou desligado nos céus. Mateus 18, 16. Isso é concordância completa com o reino dos céus. Aqui tem uma coisa que as pessoas acham que elas podem mudar o coração de Deus. Elas não mudam o coração de Deus. É Deus que através da oração muda o nosso coração. Mas nós precisamos nos alinhar com aquilo que está ligado no céu. Então quando nós ligamos alguma coisa aqui. A palavra do Senhor diz que isso terá sido ligado no céu, ou seja, já foi ligado antes no céu. Então nós entendemos que foi ligado, ligamos na terra. Quando está ligado no céu, está ligado na terra, desce do, do plano superior, do plano sobrenatural, do plano espiritual para o plano material, para abençoar a nossa vida. Quarto e último princípio. Quando dois de vós concordarem acerca do que pedem... Segundo a vontade de Deus... Isso é feito pelo Senhor... Mateus 18:19. Jesus está dizendo aqui que a oração... Não é uma atitude solitária... A oração ela também é comunitária... Ou seja, há momentos que você precisa orar sozinho... Mas há momentos que você... Esposo e esposa precisam orar juntos... Há momentos que pais e filhos precisam orar juntos... E a Bíblia diz que nesses momentos... Quando dois concordarem acerca do que pedem Segundo a vontade de Deus Isto será feito pelo Senhor Então é compreender a vontade de Deus Orar de acordo com os princípios E você vai viver o favor de Deus na sua vida Agora eu quero que você compreenda uma coisa importante O favor de Deus É completamente diferente de misericórdia Na misericórdia Deus te dá o suficiente para você não morrer pelo caminho no seu favor, Ele te empodera, para você avançar, conquistar e usufruir, você escolhe como vai ser a sua vida, vai ser com muita luta e sofrimento, ou vai ser com o favor de Deus? vai ser com desgosto ou vai ser com gosto? a escolha é sua, você quer viver do favor ou da misericórdia de Deus? comece a viver agora queridos, tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, e desfrute do seu maravilhoso favor, uma pessoa limitada nos seus talentos, mas fiel ao Senhor, será mais próspera do que uma pessoa muito capacitada, porém infiel para com o Senhor, escolha viver no favor do Senhor, em nome de Jesus, amém? Escolha viver no favor do Senhor, a misericórdia não te deixa morrer, mas o favor do Senhor te impulsiona, o favor do Senhor abre portas o favor do Senhor faz acontecer sobre a sua vida, em nome de Jesus.